Olá, Zekis. Em Cáceres, quando a supervisora de uma locadora de veículos e máquinas contou que estava grávida, sua vida na empresa mudou. Ela foi deixada sem função específica, o salário foi reduzido e ficou até mesmo sem a sua mesa de trabalho. Além desses constrangimentos, o proprietário e o supervisor da empresa humilhavam a futura mãe na frente de todos os funcionários com xingamentos e ameaças de demissão. Na vara do trabalho de Cáceres, a empresa foi condenada por assédio moral em 10 mil reais. Ao recorrer da decisão na primeira turma do tribunal, os desembargadores mantiveram a condenação da empresa. O relator do processo, desembargador Tarcísio Valente, comentou que a prática de assédio moral consiste em submeter alguém a situações de constrangimentos insistentes, causando danos a esta pessoa. Após a condenação... O advogado de defesa afirmou que o gerente foi desligado e medidas para que a situação não se repita estão sendo colocadas em prática.